Muzi Box. Versão Brasileira Centauro. Agora vira bem devagarinho, só um pouquinho mais pro lado. Iii, pode vir pro papai! Edição de colecionador da Pet Burger de Pelúcia. Ai, da próxima vez eu consigo. Ah, você tá viciado, Muzi. Essa máquina é a maior enganação. Vamos gastar nossas moedas numa coisa que vale a pena, como cheques de açúcar com cobertura de açúcar! Box. hoje o açúcar vai ter que esperar, porque eu e a garra temos contas a acertar. Ah! Ah! Por quê? Por quê, Por de pelúcia? Eu ainda tenho algumas moedas aqui Vamos afogar minhas mágoas em shakes de açúcar Dois shakes de açúcar com cobertura de açúcar Termo de responsabilidade, caso aconteça alguma coisa com vocês ah. Eu não quero ser processado de novo Bulls, olha lá. Um lá guia sobre a gravidade das máquinas de garra Ah, mas com que a gente tem para comprar o guia e os shakes? Ah, tá tranquilo, minha dose de açúcar pode esperar ah. Box, você é mais doce que os um shake de açúcar com cobertura de açúcar. Ah, acho que não. Aqui diz que a coisa mais importante de que você precisa é paciência. Ai, cara! Parados aí, não podem escapar da justiça da garra. Quase conseguiu dessa vez. E sai fora, cara. Essa máquina é a maior enganação.